Faz o seguinte, faz o seguinte, Hopper, Hopper, vamos fazer um negócio, é bem simples e fácil, eu quero que você fique aqui, ó Não Para, escuta fica parado aí, olhando pra lá, olhando pra lá, eu vou sair correndo na sua direção e vou dar um soco, você pula não. Não, não, não, não. <risos> Que foda, você voa longe pra caralho Vamos fazer isso Eu quero voar, me ajuda a voar Pera aí 3, 2, 1, vem Não, soco inglês o cu seu Sai fora, sai fora Não, mancada, soco inglês Nossa, caralho Mas não deu tempo de eu pular direita Vamos de novo Vem que eu vou pular um pouco antes, aí você bate Vai. Vai se fuder! <risos> Nossa! Caralho! <risos> <risos> <risos> record! <risos> Vou até deixar uma granada aqui, marcando meu recorde. Vai, de sua vez. Eu sei que você tá vindo com sua punguia. Pô, o que que é isso? Ele fez errado com vocês. É Nossa, tinha que marcar o Zé. Vai. Vai. Sem soco em inglês. Nossa, tava sem. Ou não. Ah, é, tá. Vai. Vem. Três. Dois. Um. Nossa, velho, caralho, como assim? Você deu um soco em mim quando eu tava caindo e foi dois no ar. Caralho. <risos> que pariu. Ué. Nossa! Ae, deslizei! Vai... Vai, coloquei. Né? Vai. É, três, é. dois, um, vai. É muito fraco. Marca, é. marca, marca, marca. Primeira vez eu fiz ah, Vai Não pra explodir, porra. Vai, vem. Três. Pega um, explodidos. Um, vem. Ah, é morfético! Eu podia jurar que você não tava com o soco inglês, mano. Cavalo. Coitado meu, antes de que no chão. Lógico! Você tem noção que é um soco inglês? Strume. Pera aí, acerte a caçamba, nova brincadeira do Partiu Vamos <risos> Quer apostar quando que eu vou cair no telhado? Nossa, difícil, hein Ralei essa daqui <risos> <risos> é Trouxa <risos> <risos> Deixa eu fazer isso, calma Eu não sou Cadê? Tá puta! Não, escroto! Arranquei <risos> o okay, negócio, parabéns. Agora vai perfeito, hein? Vou cair no chão até. Caraca, <risos> <Eu> falei. <risos> Falando nisso, mano, eu lembrei de uma brincadeira. Chega aí. Entra aqui no carro. Pera aí, pera aí, já sei, já, já sei, calma. Cara, tô preso. Boa. Tô preso aqui. Ah, essa caminhonete vai ficar pra trás, vambora. Eu prendi ela aí. Que escroto, mano. Entra aí, vou te mostrar uma brincadeira. Cheguei. Vem aqui. A gente tem que pular nesse telhado ou descer normal serve. O <risos> que que você. <risos> Boa. Você <Aqui>. serve também? <risos> Você vai deixar o seu ombro lado a lado com o meu aqui, ó. e a gente vai pular no 3. hein? Vai, 3, 2, 1, vai! Uhum, tá aqui. Aí, o que faz agora? <risos> Calma, é só isso. <risos> só pula, vai, vem, vem aqui. Nossa, ele é super legal. Você nossa, agora vai ser dá. Nossa, Nossa, <risos> Onde eu vim parar, mano? Nossa, <risos> é meio da hora até, mano. Vai, última. Aí eu vou mostrar a outra que é mais legal. Que eu deveria ter feito ela, ela, ela primeiro, porque a gente tava lá em cima. Eu, eu esqueci. Chega aí, cola aqui. Aqui ó. aqui, ó. O que você vai ter que fazer. É, fica aqui na minha frente. Fica aqui na minha frente. Aqui, ó. Isso. Deixa eu ver se tá certo. Tá. Ó, aqui, ó. Você pega, você mira no seu amigo. E você rola pro lado que você quer ir. Que é assim. <risos> que foda. Calma. Não, Vai, sua vez. Vem pra... Não, fica mais aqui, fica mais aqui. Isso, já caiu pro lado errado. <risos> ah, é da hora essa <risos> <você> daí. Vamos ficar. <risos> Vem pra cá. Depois a gente mata amigo a gente não sabe por né? Tem polícia, o cara mata de você. Ah, porque esse motor. Ah, você nem merecia, meu Vem aqui. Jesus é mais, hein? Vai, pega você. Vamos fazer junto, vai. Fica aqui na minha frente. Não, tá estranho, não. Pera aí. É? Pera. Vai. Aí no 3 a gente rola pra. Eu, você rola pra esquerda e eu rola, eu rola pra direita. 3, 2, 1. Vai. É, não deu. Tem que ser. Voto. <risos> vai. Vai. Olha ó. olha eu daí de cima. Baixo, ó. 3. <risos> não, filho da puta <risos> Morfético <risos> É da hora isso aí, velho Eu curti, mano Você não curtiu? Sério? Tô um bagulho não. foda Vamos fazer de um lugar mais alto, então Vamos levar o bagulho pra outro nível tadam, tadam, tadam dan dan vai vamos pular em três dois um vai Caralho, passei o mesmo bem espera <risos> Pera aí, vamos dar aquele contorno Tem um helicóptero ali, mano Eu vou voar naquele helicóptero Vem aqui, helicóptero Não tem Sumiu, caralho E... cheguei né? Ah, entrei na missão Puta que pariu, por que tem que ter uma missão aqui em cima, velho? Na moral Eu vou ficar aqui e você vai ficar... Não Fica aqui, ó, fica aqui, ó Fica naquele outro ali, ó Não sei pronto Não pode ficar tão na borda, né, velho? Tem que ficar mais pra cá, mano. Isso, vai. Em três. Dois. Pera aí, só pra girar. Ô oh, caralho, moleque. Vai três. <risos> em três. três? Dois. Vai respirar de novo não? Não, não, não, tô bem. Tá, vai. Em três. Pera aí, peraí. O que que? Tá vendo? Lindaste. A gente já brincou nele. Vai. Em três, ah, tá. peraí, conta peraí, mim. deixa eu Tá bom, vai. Em Boa. três, dois Pé, meu co tá coça, coça aqui pra mim. <risos> Mentira! <risos> Pera. <risos> vai, em três, dois, um, vai! <risos> calma aí, calma, calma, Cavalo! calma. calma. Você pu... é eu muito filho, filho, filho da puta ah, Mano, se mano Minha o cara O cara ele só gira o começo, <risos> mano Que porra Imagina Porque se ele girasse até o final esperto. mano. Ah, que merda Caralho Tá, fica Para me empurrar, porco Aí Vem aqui Deu um murro na cara só. Caralho! Para, meu! Vai, vem aqui. Caralho, mano! Que? Que aconteceu? Eu levei um soco, eu vi você pulando o um muro. Eu, tipo, você tava pulando o um muro, eu levei um soco. Aí você foi pro outro lado do muro morreu. Pra mim. <risos> não entendi. Para de pegar meu calcanhar, porra. Volta aqui. Nossa, cavalo. Calma, tem que pegar, Eu vou pegar o... pegar o... Eu vou Arranjei uma carona, foda-se. Aí vem aqui com os traficantes, né? <risos> de novo! A... Caralho, mano! Chega aí, chega aí, mais, mais um! Mais, mais um! Mais um pro meu coração, velho! Chega aí! Olha, mas por favor, não pode! Eba! Olha aqui! meu amigo, meu outro amigo, esse aqui é o irmão do Fabrício. Ah, tá, <risos> Peguei mais um ano, eu sou amigo de Los Santos inteira. Los Santos inteira me ama, mano. Puta que pariu. Vai, cara, não. Vai lá. <risos> Onde tá aqui o cara, velho? Cadê ele? Ele é <risos> morreu? É <comum? risos> Caralho. Duvida você ficar aqui na água, hein? Vai. Vem. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Meu... Você é foder... Their tongue is Dovakin. Dragon Ball.